Ponce. É bom ser, É. Vendi verdura para ele? Vendeu não, ué. O senhor... E eu? É. Claro que eu vendi. Ele foi verdureiro. ué. Ele foi verdureiro, mas o senhor não foi. E eu não fui chacreiro? Chacreiro? Claro, ué, eu sou do rei. O senhor de que família? Do reite, ué. É? Doi rei. A dois rede. A dois redes. Doi o Chico, o mané. Tudo isso aí ele vendeu verdura pra ele, rapaz. E a tia Lola? Já, essa já não sei, né? O... Ela é, é, é casada com o, o Ribeiro. É, pois então, e, e, e, eu só eles, eles, eles tinha chácara, ué. A Santa Hilda lá era nossa. Ele entregava verdura pra eles. Santa Hilda. É Essa Santa Hilda aqui, essa cidade, virou cidade, ué. Isso aí é Noêmia, Noêmia é, lá. Noêmia? De cá, ué. É do que tem o posto de gasolina dentro do corvo. Ali era as nossas chacas, dez arqueiros lá. Dez arqueiros e dez era chácara. Era, chaca. É, nossa. Ah, mas chaca. então era sítio, né? verdura, mas eles formavam, né? Vedia pro Zé Ponce, o Chico Ponce. Repolho, é, é, couve. Mané Ponce. Então o filho do Mané Ponce mora aqui embaixo. O senhor Mané Ponce. É isso mesmo. O senhor Ponce conheceu eu... o, o senhor Manuel Ponce, o velho? Mas o pai dele? Que tinha uma venda aqui no Cubatão? Eu... Claro, ué. Vendeu verdura pra eles, ué. Dona Madalena? Tá bom, Ô, você tá bom? Como que tá? Bom, me tá, Ô, Bal, tá com paz. Você quer é, conversar é bom. com essa moça aqui, pode? É, é, é, é. É. É. É. A Cida, tudo bem. Oh, obrigado, <risos> senhor. Obrigado, Como eu... que é o nome do senhor mesmo? Eu Antônio Resch. Resch? É, Resch. Quem é, que é o nome do senhor, senhor Antônio? Ué, já perdi... Ele tá só em dois agora. João Pedro Resch. Os outros... Três já morreu. Como Os... que era o nome deles? Um chamava Gerardo Reis e outro José Reis, casado com a filha do Pedro Calambria. Cala. Mas o pai do senhor como que chamava? Antônio Reis. E a mãe? Madalena. O senhor lembra do pai dela? Do senhor Manuel Francisco Ponce? O senhor lembra do meu pai? O Chico Ponce? Ah, claro! É... E como já que ele... chamava a mãe dela? Ué, vou saber eu. Não, não, eu conheço é. tudo. Hein? Eu Florinda. Tudo. Florinda. Ela morreu nova, né? É. Morreu com 34 anos. 34 anos. Deixou as três moças. Quatro, né, com o João. O João, três moças e o um moço. É, ué, essa parece a moço, que é que é, é. Quatro anos. É, é isso aí. É. Obrigado, senhor, o foi Tinha bom. o Zé Ponça aqui embaixo. É. É a, a vida, a luta deles. Você é filho de qual? Eu sou casado com a filha do Zé Ponce. O Zé Pontos. E noite frio, né? As peles estão preto e tem Tá frio. Aí hoje eu conversei com ele, como é que é o nome dele? É.